você gosta de perder dinheiro? Provavelmente não, né? Eu também não. Hoje eu vou te mostrar que você pode estar perdendo dinheiro por não aproveitar as oportunidades que o seu cartão de crédito oferece. É isso mesmo. Eu sou Elias Neres, especialista em geração de renda extra, e aqui no nosso perfil nós te ensinamos como é possível você gerar renda extra através do limite do seu cartão de crédito e os seus gastos do dia a dia. E hoje eu vou te explicar por que você perde dinheiro por não saber utilizar o seu cartão de crédito. Já quero te pedir se você ainda não acompanha o nosso perfil aqui, se inscreva aqui no nosso canal. Se você é, gostar desse conteúdo, já deixa o seu like, compartilha para que a gente possa atingir, alcançar o maior número de pessoas. Basicamente funciona da seguinte forma, tá? É, o cartão de crédito. Se você é, aproveita, conhece os benefícios do seu cartão de crédito, provavelmente você gera renda extra com ele. Se você não sabe, não tem noção nenhuma ou tem medo de usar o cartão de crédito, você está perdendo dinheiro. E a primeira coisa que te faz perder dinheiro no cartão de crédito é ter um cartão de crédito e não usá-lo na função crédito. Toda vez que você utiliza o seu cartão na função débito, você está perdendo dinheiro. Por quê? Esse cartão, por exemplo, é um cartão que me dá um ponto a cada um real gasto. Se eu gastar, por exemplo, se eu realizar uma compra e pagar essa compra no débito, eu não ganho nada. Se eu, pagar, se eu realizar uma compra pagar com esse cartão na função crédito, a cada um real que eu gastar, eu ganho um ponto. Esse um ponto, depois eu vou transformá-lo em renda extra. Vou pegar esses pontos, transferir para um programa de fidelidade de companhia aérea e colocar grana no bolso. É muito simples, não tem segredo com isso. Então, a primeira coisa que você está fazendo de errado e que te faz perder dinheiro é não usar o seu cartão de crédito. Usar apenas a função débito do seu cartão. Ou pagar no Pix ou pagar no dinheiro, o que é pior ainda. Então... Entenda que o seu cartão de crédito ele pode contribuir para a sua geração de renda esse, mas você tem que utilizá-lo. E se você tem medo de usar o cartão de crédito, comece utilizando algumas estratégias, algumas algumas alternativas que vão te possibilitar perder esse medo. Comece passando, comprando coisas pequenas, pegando o dinheiro que você ia pagar no débito, transfira esse dinheiro para uma conta segura, uma conta onde você vai conseguir ao vencimento, quando chegar o vencimento da sua fatura, ter esse dinheiro para pagar esse, pagar esse cartão. Comece fazendo isso porque você perca o medo, porque literalmente, se você não utiliza o seu cartão de crédito, não utiliza o cartão que você tem na função crédito, não utiliza o limite do seu cartão de crédito para gerar renda esse, você perde dinheiro todos os meses, literalmente. E eu te garanto que se você tem um cartão de crédito há mais de 5 anos, você perdeu pelo menos 50 mil reais ao longo desses 5 anos. Então pare de jogar dinheiro fora e aprenda aqui, entenda aqui. Primeiro passo, comece a usar o seu cartão de crédito. E depois busque mais informações, busque conhecimento para que você amplie o leque de possibilidades e aproveite as oportunidades que existem para a geração da renda extra através do seu cartão de crédito. Então minha dica de hoje, desse vídeo é, comece a utilizar a função crédito do seu cartão. Ligue para o seu banco, ligue para o seu gerente, procure saber qual, qual é a pontuação do seu cartão, se você tem direito a um cartão que pontua mais, ou se o seu cartão você pode fazer um upgrade, enfim, entre em contato com o seu banco, pesquise, pergunte sobre a pontuação do seu cartão e veja quais os benefícios que o seu cartão te dá hoje. Se o seu cartão não te dá benefício nenhum, migre para outro banco, entre em contato com o gerente aí, procure cartões que te dê maiores benefícios e melhores. Então, essa é a dica do vídeo de hoje. Então, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, é, começar aqui a acompanhar né, no nosso perfil, se inscreva aí no nosso perfil e, claro. Você que gostou desse vídeo, deixe seu like e deixe seu comentário. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo.